Programa que está pegando fogo e vai esquentar ainda mais. Ricardo Wilson, notícias, vamos lá. Bons tempos aquele em que a gurizada, a piazada ia para a escola só para estudar, né? Porque olha só o que aconteceu numa escola do Cajuru. Dois adolescentes foram para lá para levar os televisores da, da escola. Aí o vizinho viu que tava tendo uma movimentação estranha, chamou a polícia e a polícia... Olha, isso tudo, os caras estavam levando a mão grande. E aí a guarda municipal foi lá e enquadrou os dois. Esses dois aí, ó que a gente não pode mostrar porque são menores de idade. Um tem 15, outro tem 16 anos. Na delegacia eles disseram o seguinte, que iam pegar todos esses monitores, essas TVs aí, iam vender, fazer um dinheiro, comprar uma beca para ir para a night. É isso aí, comprar roupinha para ir para a noite. Estão grampeados. Vamos ver até quando, né?